Era uma noite calma e clara no campo como uma senhora dormia pacificamente, com seu cachorro calmamente no final dela na cama, quando de repente um estrondo alto acordou, algo caiu pelo teto e o cachorro começou a latir no súbito barulho, barulho de um intruso desconhecido como senhora reuniu seus sentidos e enxugou o rosto, ela virou sua cara ela olhou em torno de seu quarto tentando encontrar a causa do barulho, ela ficou chocada e confusa ao ver um grande buraco no teto, ao lado de onde sua cabeça estava ela viu uma pedra do tamanho dela saiu gritando ela imediatamente chamou os vizinhos mas os vizinhos informou que a rocha era provavelmente de um local de construção nas proximidades mas ela ficou confusa porque ela estava no meio do nada o que poderia ter causado isso no dia seguinte, os responsáveis técnicos fizeram uma visita eles investigaram mais detalhadamente o ocorrido e na análise mostrou que não era qualquer rocha mas um meteorito você sabia qual é as chances de obter sobre o um meteorito são cerca de de 1 um em 250 mil. Parece uma probabilidade relativamente boa. No entanto, apenas para comparação, as chances de conhecer um tubarão é 1 um em cada 3 mil. Você costuma voar de avião, talvez você imagine suas chances de ser pego em um tornado é uma possibilidade de 1 um em 13 milhões. E se você é um pouco assarado, as chances de você ganhar na grande loteria é 1 um em 292 milhões. Então, dadas as probabilidades, Parece que uma queda de meteoro seria bastante comum a ocorrência, mas há muito poucos conhecimento a respeito. Essa canadense recebeu, convidado inesperado teve sorte que era uma pequena pedra. Em 2013 um asteroide entrou na atmosfera terrestre no território numa cidade da Rússia, com uma população de um milhão de pessoas. Um motorista de táxi percebeu ele dirigir seu táxi até ver um asteroide entrando na atmosfera da Terra, objeto proeminente do espaço, medindo cerca de 66 pés de largura. Todo mundo sabe que os asteroides são gigantescos. Esses objetos ficam girando em torno do Sol, esses objetos? não são planetas ou luas eles são feitos de rochas e poeira esses objetos vêm em todos tipos e formas estranhas o maior está em cerca de 329 milhas de diâmetro os asteroides vivem principalmente dentro do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Você pode imaginar a viagem que ele fez para chegar na Terra naquele dia, dado que o cinturão de asteroides é tão extenso e povoado com todos os tipos de colisões de detritos entre objetos são, muito provável como os objetos colidem uns com os outros. Sua trajetória muda levando-os para fora do cinturão de asteroides. E naquele dia em que os lançou na direção do nosso planeta, o taxista deixou seu carro quando o asteroide entrou na atmosfera, o homem viu muitas pessoas na rua apontando para o céu ele saiu de seu táxi, e olhou na mesma direção ele viu uma longa cauda de fumaça no céu com um brilho intenso, o objeto era arremessado em direção à terra a uma velocidade inimaginável, à medida que a pressão atmosférica diminuiu e aqueceu o asteroide fazendo com que ele brilhasse muito, ele acelerou para a terra, o homem ficou incapaz de se afastar ficou hipnotizado, ele assistiu enquanto o asteroide se tornava cada vez mais brilhante até se tornar mais brilhante, que o sol. Por um momento o homem virou a sua cabeça e a cobriu com os braços. Para bloquear o flash era muito forte para olhar diretamente em direção ao asteroides. Mas quando o asteroide atingiu seu pico de luminosidade, ele se desfez em vários pedaços. E depois continuaram caindo em direção ao chão. Assustado, o homem olhou ao redor. As pessoas na rua também estavam de pé silenciosa e inseguras sobre o que tinha acabado de acontecer. De repente eles ouviram vários estrondos altos numa distância próxima. A Terra tremeu com os pedaços do asteroide caindo atingindo as janelas dos edifícios. Ao redor das ruas carros estacionados tiveram seus alarmes acionados pelo da queda do meteorito. Algumas pessoas correram. As pessoas nas ruas ficou a entender olhando ao redor, um para o outro ainda tentando fazer sentido do que tinha acabado de acontecer. O terreno afetado era extenso cobrindo área de até 60 milhas de largura. Foram despedaçados em toda a cidade como a poeira baixou eles notaram o tamanho do estrago. Os cientistas analisaram os pedaços de o um asteroide para identificar de onde ele tinha vindo. Eles descobriram que uma colisão dentro do cinturão de asteroides realmente causou isso. E este asteroide de 66 pés era apenas um pequeno pedaço de um asteroide ainda maior. Devido à localização exata de onde o asteroide caiu foi um milagre que não ter atingido ninguém. Houve apenas um caso em que meteorito atingiu uma pessoa aconteceu em 1954 nos Estados Unidos. Uma senhora estava relaxando em seu sofá desfrutando de um cochilo, quando de repente ela foi acordada por uma sacudida no lado de sua barriga. O asteroide foi visto por muitas pessoas. Os relatórios histórios de registrados que tinha feito na época diz que o asteroide era do tamanho de uma bola de basquete. Ele caiu em direção à Terra, mas depois queimou na atmosfera e caiu. Na casa da mulher ela contou o ocorrido e falou o exato momento em que o asteroide caiu nela, depois de confirmado que era um asteroide do espaço. A senhora americana então se tornou a primeiro e único caso registrado de pessoa na Terra atingida por um meteorito. Dentro do cinturão de asteroides os asteroides também compartilham seus espaços com cometas. Os cometas compartilham os mesmos intervalos em tamanho que os asteroides. Mas eles são feitos principalmente de gelo eles também podem ter pedaços de rocha e poeira dentro de seu corpo. Os cometas têm uma cauda longa seguindo atrás deles que é feito de sua interação com o Sol. Os cometas não estão apenas localizados dentro do cinturão de asteroides. Eles são bem conhecidos por terem todos os tipos de caminhos não apenas restritos para apenas dentro do nosso sistema solar. Alguns avistamentos desses cometas periódicos estão documentados na história humana, aparecendo em raras ocasiões como eles fazem sua longa jornada ao longo do nosso sistema solar. O mais notável é o cometa Halley que pode ser visível na Terra em média uma vez a cada 76 anos. O último foi visto em cerca de 36 anos atrás foi primeiro registro conhecido pelo humanos. Espera-se que o próximo cometa diga olá para nós em cerca de 40 anos a partir de agora. Então certifique-se de preparar seus telescópios. Os asteroides e cometas são grandes e assustadores. Com certeza e todos nós sabemos que os dinossauros não foram capazes de detectar os asteroide que atingiu a Terra que terminou seu reinado neste planeta. Mas felizmente para nós humanos temos os cientistas que observam cuidadosamente nosso sistema solar. Os asteroides e cometas do sistema são tão grandes que eles podem ser facilmente detectados. Não há nada para se preocupar. Agora que temos o espaço relativo rochas fora do caminho, vamos passar para os asteroides menores. Sendo o menor meteoro feito de rocha e poeira que são tão pequenas que eles queimam dentro de nossa atmosfera, não tendo nenhum impacto além de um show de luzes. As chuvas de meteoros fornecem o mais emocionante exibição para todos os astrônomos. Lá fora, chuvas de meteoros são muito comuns cerca de 30 vezes por ano. Eles são facilmente previstos quando vai ocorrer, você só precisará para garantir que você está fora da cidade em uma noite clara, e certifique-se de trazer um cobertor junto com você, mas porque temos chuvas de meteoros e porque eles são tão facilmente previstos, bem tudo refere-se a como o cometa obtém sua cauda, quando o calor do sol interage com o cometa, e separa gases e pedaços do cometa a terra, então a órbita da terra está no caminho desses mesmos detritos, que cria a magnífica exibição da chuva de meteoros, sendo que os meteoros são muito pequenos para chegar até o chão da Terra, e queimarem nossa atmosfera, e se eles pudessem alcançar a Terra bem, eles seriam então chamados meteoritos. Formados pelo mesmo coisas como meteoros, mas em última análise, nós só encontraria rocha sólida. Se acontecer para encontrá-los o que é bem interessante sobre os meteoritos é que são pedaços de um antigo quebra-cabeça que estão voando por aí no espaço por milhões ou bilhões de anos. Eles poderiam até estar voando sem rumo em espaço mais longo do que o nosso sol. Tem sido queimando brilhantemente em nosso céu. Nosso sistema solar continuará a fornecer muitas surpresas para poder poder aprendermos de como o asteroide que chegou na Rússia em 2013, que os cientistas tinham esquecido devido a outro asteroide que estava sendo monitorado de perto no mesmo dia mas como continuamos a ter estas experiências que continuaremos a aprender deles espero que quando o próximo asteroide chegar estaremos preparados.